Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês a nova POP 110 2023. Eu estou chegando aqui na Honda, vou mostrar para vocês a nova POP. Vou falar para vocês o preço e o que, que mudou. Firmeza? Acompanha o vídeo até o final, deixa o like para fortalecer. Firmeza, rapaziada? Eu já estou chegando aqui na Honda... O vendedor me informou pelo WhatsApp que tinha uma Pop aqui da cor vermelha. Vamos entrar aqui, vamos procurar ela que eu vou mostrar para vocês a nova Pop 2023. Acabei de ver no site que alterou o preço. Então já é o modelinho 2023 da nova Pop. Aguarda aí, rapaziada. Já eu volto mostrando para vocês a moto. Então, família. Voltamos aqui. Eu tô aqui no depósito da Honda, onde chega as motos de zero quilômetro. Tem uma Start 2023 azul ali. 0 km. E essa daqui é a Pop 2023, rapaziada. É isso mesmo que vocês estão vendo. A moto não mudou nada. É exatamente igual a Pop 2022. Essa é na cor vermelha, tem na cor preta e na cor branca. Tem três, essas três cores para você escolher da Pop 110, beleza, rapaziada? É o seguinte, a Pop está tá com um banco aqui texturizado, tá? Vou falar algumas especificações dessa moto para você. Ela tem um banco texturizado. É uma das motos, se eu não me engano, a mais barata da linha Honda, tá? Deixa eu montar aqui na moto. É uma moto muito econômica. É boa para quem vai trabalhar, tem um trabalho perto de casa. O tanque dela tem 4,2 litros de capacidade. O painel dela aqui, ó, marca quilometragem, marca velocidade. A moto, ela é injeção eletrônica. Não tem partida elétrica, é partida aqui, ó, no pedal, tá? Ela tem um indicador de combustível, ela não marca quanto tem de combustível, mas acende a luz quando é, entra na reserva, beleza? A moto é bem simplesinha, tá ela tem quatro marchas, ela tem freio a tambor nas duas rodas, na dianteira, na traseira, freio CBS, tá bom família? As rodas dela é raiada, e agora eu volto com o vídeo para vocês falando o valor dessa moto já dirigindo minha moto firmeza vou guardar aqui porque essa moto aqui ó como vocês podem ver é mostrar aqui para vocês ó ela tá zerada as motos chega aqui e depois que elas são montadas e depois é colocada lá na frente para vender firmeza rapaziada já eu volto falando para vocês o preço dessa moto acompanha então família voltamos tô saindo aqui da mamãe Honda Vou falar para você o preço da POP 110 atualizado, tá? A 2022 o preço no site estava custando R$ 8.330. E agora o preço do site está custando R$ reais. Teve um aumento de R$ reais. Desse modelo Linho 2023 tá? Mesmo que a moto não mudou nada Só aumentou o preço mesmo Como sempre a Honda fazendo isso Sempre aumentando o preço das motos Mesmo que não tenha nenhuma alteração Nenhuma atualização Uma coisa que o pessoal é, pede Para essa moto é freia disco Nas rodas É roda de liga leve É LED LED no farol dianteiro Outra coisa que o pessoal pede é que a moto poderia ter 5 marchas. A moto tem apenas 4 marchas. Poderia ter partida elétrica. Só que, família, essa é a moto mais barata da Honda, tá? É, o preço dela tá em torno. Agora, da modelo 2023. Ainda não saiu o preço na loja, tá? Mas vai que tá custando em torno de 11.500 reais o valor final. Aqui na minha cidade. Hoje em dia. Ela está quase 11 mil reais, tá? se eu não me engano, 10.900. Se eu não me engano, o valor da, da Pop 2022. Então, família, é, se a Honda colocasse todos esses equipamentos que o pessoal gostaria que a Pop tivesse, com certeza a moto já não ia ser tão popular como ela é hoje em dia. Hoje já está na, na casa dos 11 mil reais. Se a Honda fosse colocar todos esses equipamentos, ela já iria estar tá custando seus. 14 mil reais por exemplo, então já não seria uma moto bem mais cara, por isso a Honda dificilmente vai Colocar equipamentos que o pessoal pede, porque vai deixar a moto mais cara né O intuito da POP 110, é ser uma moto econômica e é uma moto de fácil aquisição, pro pessoal comprar ela O pessoal que tem menos dinheiro conseguir tirar uma moto de zero quilômetro né Com 11 mil reais você já sai de POP 110, zero quilômetro É uma moto... Se você vai usar dentro da cidade né para viajar já não aconselho muito é, beleza Pô, eu você também é, da hora né então família é o seguinte a pop ela tem uma potência de 110 cilindradas é uma moto que é aconselhável para andar dentro da cidade na estrada ela já não vai muito bem porque é uma moto muito leve tem pouca potência é mais pra você uso é, urbano. Pra fazer entregas, pra ir de volta do trabalho, pra lá, tirar um lazer, pra ir no mercado. Entendeu, família? Essa é a minha visão. E comenta aqui, família, o que, que vocês acharam da POP 110 2023? Você acha que a Honda acertou ou errou em não mudar nada na moto? Sendo, sendo que, como eu falei pra vocês, se a Honda mudasse alguma coisa, com certeza iria aumentar muito mais o preço do que já aumentou né aumentou aí 250 reais no site sem o frete sem mudar nada nem as cores imagina se tivesse mudado o tanto que a Honda iria aumentar o preço comenta aqui família o que vocês acharam que Only ever do what I can just to show you is special